Olá pessoinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Sena. Se você não me conhece, se inscreve no canal, aproveita e clica nesse sininho que tem aqui do lado para você receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vim fazer a resenha de três produtos que são lançamentos incríveis da marca 3CM. Os três produtos que eu vou mostrar para vocês, eles fazem parte da nova linha que chama Day 2, que é específica para você cuidar do seu cabelo entre uma lavagem e outra. No mundo de cacheada, é o que a gente chama de Day Afters. O primeiro produto que eu vou mostrar para vocês é o shampoo a seco, que ele é para cabelo tanto normal quanto cabelo seco, que é o meu caso. Eu não produzo muita oleosidade, então eu consigo ficar uns dois, três dias sem lavar o cabelo tranquilamente, e esse produto daqui, ele é indicado tanto para remover o excesso de oleosidade, mas ele também condiciona os fios, porque ele é feito para você que não produz muita oleosidade. Então não pode ser aquele produto potente que vai tirar todo o óleo, senão pode dar até um efeito rebote. O segundo produto é um shampoo a seco também, só que ele é o original, que ele é para cabelos de normais, a oleosos ele é igual ao outro mas a artezinha é roxa e ele é um pouco mais potente porque ele não tem a função de condicionar ele é feito especificamente para tirar o excesso de oleosidade do cabelo oleoso porque tem gente que eu conheço que tem que lavar o cabelo praticamente todo dia ou dia sim dia não de tanta oleosidade que o cabelo produz para aplicar é super simples, como os outros shampoos a seco que já tem no mercado. É só você agitar a embalagem, dar uma distância de mais ou menos uns 20cm, aplicar no cabelo, deixar um tempinho para ele poder absorver o excesso de oleosidade do cabelo. E depois você ou usa um pente se você for alisada ou se você for uma cacheada, você passa os dedos na raiz para poder espalhar o produto, para poder dar mais volume. Esse shampoo a seco ele tem um diferencial de ser invisível. Se você respeitar os 20 centímetros de distância, nem parece que você aplicou o shampoo a seco. O cabelo fica da mesma cor, ele só fica com um aspecto um pouco diferente, porque ele está absorvendo a oleosidade do cabelo. O que é específico para cabelo oleoso, eu senti que ele deixa o cabelo mais rígido, porque eu acredito que ele absorva mais o excesso de oleosidade que tem no cabelo. Já o outro que é para o cabelo já normal, a seco, eu senti mesmo esse, essa sensação de hidratação que talvez quem tem o cabelo oleoso pode se incomodar porque pode dar aquela sensação de oleosidade. E o terceiro produto é esse spray revitalizador. E você pode utilizar como protetor térmico também, porque ele protege o cabelo do calor, ele diminui frizz, ele ajuda a desembaraçar, ele revitaliza os cachos. Então ele tem várias funções. Não tem álcool, não tem corante e não tem parabeno na fórmula. Ele é assim mesmo com a, um sprayzinho para você aplicar no cabelo. Eu passei no comprimento inteiro e fui fazendo os cachos com o dedo para a trazer de volta a memória dos cachos. Ele tem um cheiro maravilhoso, o cheiro do produto, dos produtos da 3CME e o que eu senti é que ele é basicamente um cremezinho diluído em água. É como aquela misturinha, aquela dica que a gente vê por aí, que é você botar uma parte de água, uma parte de creme para revitalizar. Todos esses produtos da linha Deitudo da 3M já estão à venda. Vocês podem encontrar em farmácia, em lojas. É muito fácil de encontrar porque é uma marca de farmácia que é 3M. Eu olhei um pouquinho é, os valores e eu vi que eles estão custando em média entre 16 e 18 reais, o que é um preço muito bom, principalmente porque não vai ser um produto que você vai usar direto. Vai ser para aquele momento de emergência. O melhor de tudo, gente, é porque a 3CM está com a promoção. que Se você comprar os produtos da linha e você cadastrar o cupom da compra da nota fiscal, lá no site nãocustanada.com, eles dão um reembolso de até 20 reais. Não importa se você gostou ou não gostou do produto, você recebe o reembolso automaticamente quando você cadastrar seu cupom. Eu não sei até quanto tempo vai durar, mas é uma promoção que vale super a pena. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo com esse lançamento maravilhoso da 3CME. E se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!